O ponto-chave de toda a ideia é o que ele chama, traduzindo para o português, de DAP, disposição a pagar. Mais uma vez, nenhum grande segredo. Mas ele coloca isso como o ponto central de qualquer processo de desenvolvimento de produto. Não adianta você pensar num produto novo, pelo qual o seu cliente não perceba valor e pelo qual ele eventualmente não esteja disposto a pagar aquilo que você acha que vale. Na primeira parte do livro, que é a menor parte, ele cita as quatro grandes causas de insucesso para o lançamento de novos produtos. A primeira dessas causas é o que ele chama de conflito de funcionalidades funcionalidades demais, features demais, que não necessariamente interessam ao cliente. Isso confunde o cliente e fica mais difícil para ele perceber qual é, no final do dia, a proposta de valor daquilo que você pretende entregar.